E nós vamos cantar esse hino O primeiro hino do nosso cenário, o número 1, um, a Cidade Santa nós vamos cantar Ele Aleluia. imaginando como será lá no céu Amém. Que festa maravilhosa nós teremos Amém. ali oh, A cidade Santa oh, Aleluia. Aleluia Não se envergonhe de cantar glória. De glorificar glória. De louvar, adorar <risos> a Deus Você não está fazendo para mim, glória. você está fazendo para Ele glória. é gratidão a Ele por ter salvo a tua vida Salvo a sua alma glória. Aleluia glória. Oh, yes. santa que Deus lhe mostrou como lhe a cidade com doze fundamentos estava-se palavras do livro me adorarás a Deus o cordeiro é sua lâmpada meus servos servirão nosso Deus nos ilumina para sempre Só os que estão escritos No livro da vida Glória a Deus! Aleluia! A santa cidade Nova Jerusalém Ali não haverá maldição contra alguém Olhai, e não faças tal Porque sou conservo teu as palavras do livro e adorarás a Deus Aleluia! Não haverá mais morte Aleluia! Aleluia! Nem pranto e nem clamor Jesus é nossa luz Tal, porque sou com servo teu Guarda as palavras do livro E adorarás a Deus Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Nós almejamos morar nessa santa cidade é, amém. Amém.